E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo Estamos aqui hoje galera, sexta-feira 13 Eu trago pra vocês aqui um vídeo especial, beleza? Seguinte, deixa o seu like importante aí pra divulgação do canal Pra que o vídeo chegue pra mais pessoas Comenta aí alguma coisa E... as redes sociais Tá aí, algum lugar, se quiser seguir, segue lá Bom, galera, estou aqui com o Michael e o Trevor porque nós vamos para um local aqui dentro do game que foi recriado, Crystal Lake, e é o local famoso dos filmes do Sexta-feira 13 do Jason. Então foi recriado aqui, a gente vai lá ver, porque todos nós somos fãs, você é fã do Jason? O Michael é, o Trevor é, o Franklin é. Inclusive... Um Saiu tá um game aí, né? A galera, acho que não joga mais, mas... É, no início, muita gente jogou. E eu gosto do, do Jason. Gosto do Jason. <risos> Bora! Inclusive, tem um time aí, em São Paulo... e tem o apelido de Jason, mas a gente acabou com eles aí na final do Paulista, certo? <risos> Brincadeira seu jeito, ok? Mas vamos lá, galera. Eu tô aqui com essa caminhonete. Vocês vão ver... O local é bem legal, mano Ih, rapaz A caminhonete aqui tá bugada, velho <risos> Tem um local ali, ó Não cabe muito bem o boneco, não Bora lá, bora lá Não vou enrolar muito, não Meu, meu teclado já sabe, né Que tá com probleminha Caraca, mano É um bagulho feião ali, velho Vamos lá pro local Vou mostrar pra vocês tudo É... Que foi recriado aqui Dentro do game Pra fazer referência ao filme do Jason. Bora lá. Ó, estamos chegando aqui, galera. Seguinte, mano. Coloquei o controle agora. Eu consigo pilotar de maneira... Correta aqui. Porque o teclado tá tenso, irmão. Já tá escurecendo. Mas aqui, ó. É o um local que vem turistas e tal. E passa, né? Os... Ó, tá vendo ali? Tem alguns turistas. Aqui é a parte da floresta Tem ali o lago e tal E tem as pousadas aonde as pessoas ficam Normalmente no filme É só jovens Dynamics. Que e vão lá pra Crystal Lake Mas tem, tem dois velhos aqui E um jovem <risos> E é o Franklin, né? já que eu não sei, né, mano Com qual idade que o Franklin tá naquela DLC, né? Que saiu aí Ih, rapaz, é pra cá? Mas já viu ali que ali, ali é a entrada... É, acho que é pra cá. Ó, aqui tem algumas casas. Dá pra descer ali. Vem onde a gente vai ficar. Acho que dá pra descer ali, dá pra descer. Ó, você vê que tem um pessoal aqui, ó. É... O cara fazendo manutenção ali. Deixa eu descer. Eu acho que aqui pra baixo tem mais casas. Aí eu tenho mais um carinha aqui no meio, Turista, tudo turista. Ah, aqui, ó. Mais uma. a barraquinha. O ah, pessoalzinho curtindo aí. Opa, oh, desculpa. Tem mais alguma coisa aqui embaixo? Ih, tem um cara tocando violão. Eu vou deixar o carro aqui. Cara, sinceramente, eu, eu, não, eu não sei jogar mais GTA no controle, velho. É tão costume com o teclado. Sério, cara. Eu não uso controle é, no GTA. Não sei que seja do... Será que tem lugar pra gente ficar aqui? A não ser que seja o do controle do. Do PS5. Mas quase nem, nem ligo, velho, o GTA do, do PS5. Ó, vou deixar o. O Trevor e o, o. E o. Michael aí. E a gente vai andar ali pra baixo. Porque, que, que se eu não me engano tem um lago também. Ah, vocês já viram que tem um lago ali, né? Que tem um rio ali. Mas. Se eu não me engano tem mais local aqui. Então. Vou deixar eles aí se acomodando E eu vou explorar pra mostrar mais locais aí pra vocês aqui de Crystal Lake No GTA V Bom, eu dei uma olhada aqui, mas... É só aquela casa mesmo E a gente pode tomar um banho aqui, ó, na aguinha Ô, oh, mano, já tá... Nossa, já tá escurecendo, velho já, já tá escurecendo, já escureceu Já ficou... Já tá de noite Bom Eu vou Dar um tempo aqui Tomar um banho nesse, nesse lago E aí eu, eu subo depois lá Pra... Pra casa Pra encontrar com o Trevor E o Frank que a gente vai passar a noite aqui No local um dos mais famosos os filmes de terror, certo? Então, vou tomar um banho aqui depois eu subo lá, não tô encontrando ninguém aqui, mano, esse lago, cara tem ninguém aqui pra gente fazer uma, uma amizade ou tem? Bom, enfim depois eu subo lá onde tá o, o, o Michael e o e o Trevor olha as pedras aqui Bonita. A, a pôr do sol ali, né? My turn! Thank you. Mano, escutei uma explosão, velho. O que, que houve, mano? Voltar lá pra... <coughs> Onde tá o pessoal? Caraca, o que, que aconteceu, mano? Tô pulando porque o boneco não quer correr. Aí, agora começou a correr. Corre. Nossa, deixei até as coisas lá embaixo, mano. O que, que aconteceu? Será que alguém estourando bombinha? Meu Deus do céu, cara. O que que aconteceu aqui? Caraca, será que eles ele se acidentaram aqui nessa fogueira? Mas não faz sentido com um galão de gasolina. Deve ter sido até a van, mano. Olha lá, a van foi, foi pro espaço, velho. Caraca, moleque. Vou, vou, vou ver como é que tá o Michael, mano. Bora lá. Cadê o pessoal, mano? Já estão dormindo já? Caraca! É o Michael, galera. Não acredito, mano. Nossa, cara. Será que tem alguém? Tem alguém fã do, do, do Jason, mano, fazendo isso? Olha isso. Cadê o Trevor? Não, mano. Não acredito, velho. Caraca, galera. Olha isso. O Trevor virou churrasco. O Michael também, mano. O que, que aconteceu aqui, cara? Caraca, mano. O que, que aconteceu aqui, cara? Eu vou chamar a polícia, velho. Vou ligar pra polícia. Cadê o telefone da polícia? Olá, é... Bom galera, chamei a polícia. Agora eu não sei se eles vão chegar, mano. Caraca, o que, que aconteceu, velho? Vou ver se tem mais alguém, cara. O que, que aconteceu, mano? Não tô entendendo, mano. Caraca, como é que eu não tô desesperado depois os nomes não podem uh, citar. Ih, tem um cara tocando violão. Ei, ei, você viu alguma coisa? Esse cara aqui é suspeito, hein, mano. Ih! Quem é você, quem é você? Oh. Otário! Sai fora, parceiro! Oh! Ai! Meu Deus! Peraí! Bom, galera, esse foi o vídeo Na minha versão de Jason Ninguém sobrevive, irmão Eu confesso que o Franklin tentou Mas só foi duas, parceiro <risos> Não deu nem pra correr, cara Mas é isso, galera Na minha versão, malandro Ninguém sai vivo, parceiro É assim que funciona o Jason aqui Mas tá aí, espero que vocês tenham gostado. Esse é o barulhinho do controle aqui, mano. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Fui!